Porra, estamos aqui para mais um vídeo. Vector aqui na área. Ah, vocês devem estar se perguntando, Victor, hoje é sexta-feira. Por que você não foi pra escola? Simplesmente porque minhas costas estão totalmente danificadas. Estou aqui para mais um vídeo e hoje o tão aguardado respondendo haters. Só que de outros canais, é claro. Vamos embora. É, vim aqui no vídeo do Games Edu, né? Eu tava vendo aqui, daí pronto, foda-se. <risos> vamos gravar o vídeo aqui. Eu já escrevi... Oh, câmera, foca aí, por favor, câmera. Não, porque é um celular, né? óbvio que a câmera não vai focar nessa porra. Tá, mas tá escrito aqui. O Edu caprichou no nome. No, não no, do ruim. É, verdade, ele caprichou. Então, vamos ver aqui. Aqui. O que mais le... Um dos mais que leva a rede. O uh, doido. Literalmente o nome dele é assim. Bom. Ainda bem que o, o Left Go play falou. ignora os trolls. Não tem como me ignorar, né? Porque, né? Deixa eu ver. Ah, começou. na Nazuna... zona Diabo de nome é esse. Ia Hiuatashi. Já é isso. É que nem meu nome é ao contrário. Meu... Ca... Ah, meu Deus do céu. Eu me confundi que era um hater, mano. Eu achei que era um hater. Só fui olhar assim. Meu canal é um lixo. O do Games Edu é bem melhor. Porra, mano. Qual é o nome do... Ah, eu tá baixa, viu? <risos> ah, começou. Começou aquele, aqueles perfilzinhos de merda. Norman Osborne. não sei quem é esse cara provavelmente deve ser pô, um político vocês ainda não tá vendo a minha cara ali né fazer o que? foda-se tá, fala assim, games é do um canal bem melhor olha lá, hashtag LGBT bom, pra começar eu não apoio muito LG... LGBT mas uma coisa eu não apoio LGBT mas né, a cultura deles. Mas ah, agora, o oh, cara, vai tomar no seu cu, porra. Não é minha culpa que tu é gordo pra caralho. Né? Tô de fome. Bom, deixa eu ver. Que isso. Oito conto igual a dez, dez horas. Ah, verdade, esqueci que eu já passei aqui. <risos> Falei stonks. <risos> Eu esqueci Eu esqueci Que eu já tinha passado por aqui, mano <risos> Vitor, por que você tá forçando tosse? Eu não tô forçando Porque Tá batendo Qual é o nome do bagulho? O coração aqui tá batendo rápido de nervoso Tá nervoso, tá em choque <risos> Tá em choque, Vitor. <risos> Bom só teve um comentário que era anti-LGBT, né? Como já tinha o nome. Bom, deixa eu ver aqui um, um canal. Aqui, um verificado. Paga nós. Eu não vou pagar porque eu não tenho dinheiro, né? Fazer o quê? Deixa eu ver. Ah. Games do é um falido. Meu canal é bem melhor. E você? É deficiente, porque você só tem um olho Meu rosto é bem melhor <risos> Ah, começou o trouxa aqui de novo Usa vírgula, não tô entendendo nada Do que você está falando Falou o namorado do Shake <risos> Ah, é aquele tal de ah Aquele trouxa Ele Trouxa do caralho, deve ser Opa, peraí tem mais coisa Tem mais coisa pra baixo Cadê? Ah, não, já é Outros comentários mano deixa eu ver aqui. Se tem mais um. Mais um cara. Aqui, ó. O senhor cai. Mano, esse aqui é um dos que também mais recebe hate. Quem me deu um lixo. Meu canal é superior a esse. Para de censurar o seu bosta. Para de censurar o desgraça. Fala direito, desgraça. Bom, deixa eu ver. Foda-se verificado. Games deu um lixo. Vou até comentar aqui. X-PRO. Confia Ah, o senhor Palito O Senhor Palito fez assim, ó Qual o nome daquele bagulho? É carta? Ah, não, é o Uno Reverse Card Ele fez assim, ó E é incrível, meu canal é mil vezes pior Realmente, é Beleza <risos> Já respondi um, um hater aí Oficialmente, né? Assim mesmo? Foda-se, né? <risos> Eu adoro esses caras quando eles falam o nome que eles têm assim no YouTube. O nome tá escrito assim, Fiat 147. Aí ele falou, Fiat 147, justo. Mas ele não é Pokémon, né, meu amigo? Ele não é Pokémon. <risos> Eu, o cara não é Pokémon, beleza. O Santos Dumont falou... Eu não sei se é o, do, o Santos Dumont... Qual o nome? Se é o oficial, acho que já morreu, né? É, Fiat 147. Ele falou a mesma coisa que o do... Do que tava tentando imitar um Pokémon. <risos> ah, começou, trouxinha de novo. Em breve eu farei um vídeo do Roblox. Sabe aquele jogo lá onde o eu que a Maria celular, então. Vou fazer desse bosta aqui. Bom, enfim. Cadê? <risos> eu não tô aguentando. Eu não, não, não tô aguentando esses Fiat 147. Deixa eu pesquisar aqui. Qual é? Como é a foto? Fiat. Oh, caralho. Fiat 147. Tá em São Paulo essa porra? Ai, que carro bonito. Ele parece um Gol, só que quadrado. O gol já é quadrado, né, burro? o cabeça, viu? Tomara que eu fique mais cabeçudo que o saico. <risos> a diferença é que o cérebro dele cresce, né? O meu não. <risos> Ai meu Deus do céu, eu tô ficando com falta, senhor. mano, tô energia dinheiro. Que viagem. Que, que viagem é essa, mano? Mano, olha a foto dessa pessoa. É uma pessoa comum, mas é de uma pessoa rebolando. É, ainda bem que a câmera não está focando, né? Vamos. Memes Se tem o games, óbvio que ia ter um memes, né? Simulador de banheiro de escola. Os, os caras é do nada, mano. Simulador de banheiro de escola. Agora a minha dica! Gente... Tá. Bom. Que é a parte 1 de Atacando os Haters Só desse vídeo que tem um, tro um monte, tem uma Uma, uma tronelada Nossa, onde que são da porra, viu Tem uma trolhona, não de piroca De tamanho gigantesco De comentários ofensivos <risos> Bom, cadê? Aqui Meu vídeo já tá ficando enorme, né Bom Luanda Cruz Vera eu sou de marinha, eu não leio. Games, eu leio, eu eu sou superior. Você nem é pai, seu bosta. O nome dele é assim, eu sou seu pai. Então eu sou seu tio, porra. Toma aí a bomba de trolhona de piroca na tua boca. <risos> na hora do game colocar um filtro de spam verdade muita verdade muito mais do que a que apenas uma verdade é o que é essa Isabelle Berry só dê um like aqui porque tem um monte de like velho de Lan House Saudades Eu não sei o que é Lan House é tipo um bagulho é uma casa pra jogar Verdade, linda, passou o Esse cara eu já vi ele xingando, mano. Mas como ele tá pacífico hoje? <risos> ah, esse filme que a 9 é um trouxa também, pelo que eu sei. O <risos> tô chamando como... o Xantu de. <risos> de galera. Games do é uma lenda, meu canal é um lixo. Será que é uma verdade? Ou oh, não sei? Bom, cadê? Bom, é só isso, essa é a parte 1 de xingando os haters É, como vocês podem ver aqui, tá bugado, né, minha câmera do meu celular Porque meu celular é um lixo, né, vamos combinar Mas, é isso, espero que vocês tenham gostado Ah, Vitor, cadê seu hamster? Tá dormindo, ficou de folga Bom, é isso, falou e... Falou, quero morrer